Oi gente, no vídeo de hoje vai ser eu mostrando a minha ring line Sério gente, gente, lembra esse último vídeo que eu postei? Então nesse último vídeo que eu postei eu falei que eu tinha comprado uma coisa muito legal E que eu tava doetando até ela chegar no like, né? Então gente, essa coisa chegou, já postei no like Então se você não me saiu no like, me segue tá aí na descrição Que vocês já ficam sabendo as coisas assim, de primeira mão, entendeu? muito legal. Eu vou mostrar ela detalhadamente pra vocês, tá? Gente, e é claro que ela veio toda desmontada, né? Aí meu pai montou, assim, num segundo. Ele montou muito rápido. Aí, gente, a, assim, veio com esse negócio aqui, olha. Que parece, ué, o que, que, pra que serve esse negócio? É pra tipo que ele, eu, eu não sei se eu vou usar muito, mas é muito útil, né, gente? a gente precisar, né, colocar assim em cima de uma mesa, por exemplo, coloquei assim em cima da mesa Aí coloca a wingline aqui em cima, sabe? Ela, ela encaixa aqui nesse negocinho A gente pode mexer esse negócio, botar pra cima pra, pra mais pra cá, pra cá e tal Só mexer aqui Então essa aqui é a coisa assim que veio E gente, agora eu vou mostrar pra vocês a wingline mesmo Que é onde o celular tá, gente Sério, Vai ser muito útil essa wingline, eu tô muito feliz E eu vou mostrar detalhadamente pra vocês, então acompanhem aí Aqui ó, gente, essa é a wingline Ela tem 2,10 metros e dez, então ela é muito alta Eu já vou mostrar pra vocês como que ela fica lá em cima, tá? Mas ela é muito alta, ela fica lá em cima mesmo, ela tem 2 metros e 10, como eu disse E começando aqui, esse negócio aqui do meio, ó Pra colocar o celular, onde eu coloco o celular Aí aqui ele fica deitado Quando eu quero colocar ele em pé, que aí eu coloco ele assim E quando eu quero colocar ele deitado É só eu virar pra deixar reto Que aí eu coloco o celular deitado nele Entenderam, gente? Aqui tem a wingline, linda, maravilhosa Aqui tem o tripé Ela precisa ficar conectada Na tomada, então ela tá ali conectada E, gente, aqui tem tipo um controlezinho, né? Que é pra mudar, coisas as coisas as configurações por exemplo esse daqui ó que a é, gente esse primeiro botão o mais é para aumentar a intensidade eu já vou mostrar para vocês esse segundo é para trocar as cores dela sim gente ela troca de cor muito legal né vou mostrar aqui para vocês ó, esse segundo aqui ó ó viram gente gente ela troca três vezes eu achei que era só duas muito legal não sei se dá pra ver aí direito Ela troca três vezes Muito legal, gente Aí, aqui O terceiro botão é pra diminuir a intensidade Agora ela tá no máximo Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui Dá pra ver, gente Aí que ela tá diminuindo Ó, fica bem Pouca coisa, né Aí já tá no mínimo aqui Aí, pra aumentar, é nesse primeiro botão aqui. Demais, ó. Acho que foi. Acho que foi tudo, gente. E, por último, tem um botão de ligar e desligar, que é esse daqui. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês ela, o tamanho dela de verdade, sabe? Ela é muito grande. O tamanho dela... Mesmo, ó Começa daqui e vai até Quase lá no teto, ó É bem grande Vai quase lá no teto 210 metros e dez, né? Ai, olha Apaixonada que eu estou Apaixonada. Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da minha online em Sério, eu tô muito feliz, eu gostei muito Eu amei E é isso, então Eu espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei aí embaixo E se inscreva no canal